Eu estou aqui diante da palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, página 907, livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e fala sobre o tempo, tempo para tudo. Olha o que está dizendo a palavra tempo para tudo. No capítulo 3 de Eclesiastes está dizendo Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Eu vou repetir Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer Tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de ter alegria. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar tempo de jogar fora. Então veja que tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Primeiro, há um tempo de nascer e tempo de morrer. Eu aqui fico me perguntando quantas pessoas nascem, crescem, vivem, morrem sem nunca, jamais ter tocado numa Bíblia sagrada. Você ouve falar de Deus, você ouve falar do Evangelho, você ouve e você mesmo até talvez se dedica a algum tipo de religião. Eu não sei qual é a sua religião. Eu mesmo eu mesmo não me considero religioso. Eu eu me considero uma pessoa de princípio cristão, né? Cristão. Eu não sei qual o seu princípio religioso, mas eu não tenho religiosidade alguma. Eu tenho apenas um, um cristianismo dentro de mim, dentro do meu coração. Porque quem tem Jesus é cristão. E quem segue Jesus é discípulo, apóstolo, seguidor, ovelha membro do corpo espiritual de Jesus. E no meu caso, eu me considero um cristão, apenas que lê, que ouve e crê na palavra de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Interessante que eu conheci pessoas que nasceram, cresceram, viveram e morreram. E eu nunca os vi falar na Palavra de Deus. Eu nunca ouvi dizer que ele pegou uma Bíblia, foi ler, seja por curiosidade, seja por religiosidade, seja porque gosta, seja porque gostou ou achou interessante. Mas imagine você, uma pessoa que nasce, vive, e nunca pegou uma Bíblia e falou, vou ler essa Bíblia aqui. Às vezes nem tem Bíblia em casa. Ou às vezes até tem e não sabe onde ela está. Você sabe onde está a Bíblia? Aí na sua casa você tem uma Bíblia? Se você tem, onde que ela está? Eu só estou perguntando. Onde ela está? Olha, eu tenho uma Bíblia, está na biblioteca. O outro fala assim, eu tenho uma Bíblia, está na estante. Onde? Eu vou procurar. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Não, nunca li, não. Está tá ali, só mesmo para enfeitar a estante. Eu gosto de ter a Bíblia em casa. Quantos são assim, gostam de ter a Bíblia, até olha para ela... Coloca lá na estante, ou no armário, ou na gaveta. De repente, nem sabe onde ela está. Você sabe onde está a Bíblia aí na sua casa? Onde ela está? Você gosta de ler, de repente, livros de filosofia, livros é, de psicologia, livros técnicos, mas... E a Bíblia? Você já leu? você lê ela pelo menos uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano, quem sabe já tem mais de 3, 4, 5, 10 anos que você não lê a Bíblia. Talvez você nem sabe mais onde ela está guardada na sua casa. Então, vai buscar a sua Bíblia, vê onde ela está. Pega no armário, pega na estante, pega na gaveta, no quarto, vê onde está a sua Bíblia. E fala, essa aqui é a palavra de Deus, eu vou ler ela para Deus falar comigo. É assim que funciona a vida espiritual. Tudo tem o seu tempo. Tempo de nascer. Eu já nasci. Só me resta agora morrer, porque eu já nasci e estou vivendo. Só me resta agora morrer. Não, mas... Eu pergunto, você vai ficar para a semente? Vai? Eu não. Nós nascemos, crescemos, vivemos. e Nós já nascemos com data de validade vencida. Tem é a data. Então, precisamos nos preparar para a eternidade. Precisamos nos preparar para a vida espiritual com Deus. Precisamos nos preparar para viver com Deus. Andar com Deus na eternidade. E... Há um tempo de Deus para todas as coisas. Por exemplo, você dorme, há um tempo de dormir, há um tempo de se alimentar, beber água. Há um tempo de trabalhar, ir para o trabalho, para o emprego, para o comércio, para a sua empresa. E você trabalha, você produz, você cresce, você adquire bens e você até vence na vida, né? ganha um bom dinheiro, estabiliza a vida financeira. Isso é importante. É muito importante trabalhar. O próprio Deus fala que nós temos que trabalhar com o suor do nosso rosto. Temos que trabalhar. Eu e você temos que trabalhar. Eu e você precisamos trabalhar para ter o pão de cada dia. Algumas pessoas agem como se elas fossem viver eternamente. E ela se envolve com uma situação materialista com tanta força que ele cria um um cofre, um saco de usura que nunca enche. Ele ganha um real que é 100. Ele ganha 100 que é 1000. Ele ganha 1000 que é 10000. Ganha 10000 que é 100000. Ganha 100000 que é 1 um milhão. Se ele ganhar um milhão, ele quer dois, três, quatro, dez, não, não tem limite. Mas como a Bíblia diz que há um tempo para tudo, é um tempo de nascer, crescer, viver, e é um tempo de voltar para Deus. Nada nós vamos levar, tudo vai ficar aqui, tudo. Tudo que eu e você granjeamos, penosamente, trabalhamos, adquirimos, possuímos, vai ficar tudo para trás. Do jeito que nós viemos de Deus, voltaremos para Ele. A palavra de Deus diz que nu eu nasci e nu voltarei. É uma expressão. Você conhece alguém que já nasceu com roupa? Eu não. Todos que nascem, nascem nu. Quando a gente morre, a gente morre vestido, a gente é bem arrumadinho, bota um paletão, uma gravata, um terno, alguma coisa, lava lá, tal, né? Sentir parte bem vestidinho, não tá bom? Mas tudo tem um tempo determinado. Tudo. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E agora chegou o tempo em que você e eu. Chegou o tempo em que eu e você vamos nos encontrar com Deus. Vamos. Voltar para Deus. Nós vamos... Voltar para Deus. Pense nisso. Eu e você vamos voltar para Deus. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Nós recebemos de Deus uma oportunidade... Aqui nesta vida... De andar com Ele, viver com Ele confraternizar com Ele, estar próximo dEle, unido a Ele, semeando na obra de Deus a nossa vida e a nossa fé, a nossa esperança. Muitas pessoas perguntam, pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu respondo, não. Pastor, eu sou obrigado a dar uma oferta? Não. Sou obrigado a fazer orações? Eu respondo não. Pastor, eu sou obrigado a crer na palavra de Deus para ser salvo? Eu disse não. Eu digo não, não. Você não precisa crer em nada. Precisa, você não, não é obrigado a ouvir. Você não é obrigado a crer. Você não é obrigado a dar oferta. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a ser religioso. Você não é obrigado a nada. Eu respondo com tranquilidade. Você não é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a crer em Deus. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.